dia de análises e muitas discussões. Os 529 projetos habilitados no concurso Novapes foram avaliados por representantes de cinco ministérios e também da Anatel. Todo mundo conversa entre si, verifica se o aplicativo está conforme o edital e dá, cada um dá a sua nota e chega a a uma média. Esta é uma das etapas de seleção do segundo concurso de aplicativos e jogos eletrônicos. A ideia aqui é avaliar o grau de utilidade pública dos projetos habilitados. Então a gente avalia quanto aquilo vai ser útil para o cidadão, vai ter impacto na sua vida, quanto aquilo pode ser utilizado né, e que vai trazer melhorias para a vida do cidadão. No final do processo, os 100 melhores projetos vão ser premiados com 5 mil reais cada um. O objetivo desta iniciativa, desenvolvida pelo Ministério das Comunicações e pela UNB, é estimular o mercado de conteúdos digitais criativos.